Olá pessoal, eu sou o professor Melquisedec da área de Humanas, com a disciplina de Geografia, a aula de número 1. Apresentando para vocês aqui o roteiro da nossa aula, a população que trabalha, a imigração brasileira e a concentração da nossa população. Pois bem, você sabe o que é PEA? PEA é a sigla da População Economicamente Ativa que é formada pelas pessoas que trabalham e recebem salário, e também pelas pessoas que trabalham e não recebem salário, e também os desempregados, as pessoas que procuram emprego, também está incluso aí né, nessa população economicamente ativa. Tá? Os estudantes, os aposentados e as donas de casas, são considerados inativos, é aquele público que nem está no mercado trabalhando e nem à procura de emprego. Então, você sabe o que é PIA? Pois bem, significa população né, de idade ativa, formada por pessoas com idade adequada para o trabalho. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, PIA é a população entre 15 e 65 anos. Mas existem algumas instituições que consideram a partir dos 10 anos é, essa população também é, de idade ativa. Mas, na verdade, é trabalho infantil. Né? Até os 14 anos de idade não é, é orientado, não é legal é, estar no mercado de trabalho essa população que é o chamado trabalho infantil. Pois bem, setores das atividades econômicas. A atividade econômica do mercado de trabalho divide-se principalmente em três grupos, que são o primário, né, o secundário e o grupo terciário. O grupo primário é, são as atividades de primeira instância, a agricultura, né, a produção é, de, de matérias-primas, isso se dá as atividades primárias. As secundárias já são mais atividades de serviço, né, de indústria, a industrialização desse, desses produtos de matéria-prima é chamada de atividade secundária. Já a atividade terciária, ela se, se, se estende mais para é, as atividades de profissionais autônomos, advogados, médicos, é, até o setor especulativo, tal. então se dá aí essas três atividades econômicas. Um pequeno exercício para fixação, a pergunta é, qual é a faixa etária da população de idade ativa? Pois bem, segundo o IBGE, entre 15 e 65 anos. A segunda pergunta é, qual o prejuízo do trabalho infantil para as crianças? O trabalho infantil, ele compromete as condições de vida, a saúde, o nível de escolaridade e o acesso à cidadania. A imigração no Brasil. Né? Difere imigração e imigração. Pois bem, somente na segunda metade do século XIX, após a proibição do tráfico de escravo pela lei Eusébio de Queiroz, é que a imigração brasileira adquiriu revela, é, relevada importância numérica, foi quando isso começou a se expandir, né? as chegadas é, dos alemãos, né? o, o, o pessoal o italiano, os japoneses, né? foi um período. Os alemãos, mais ou menos, em 1850, a 1871, logo depois vem a chegada aí do ítalo, né? eslavo, né? que é de 1872 a 1886, o período italiano, né? 87 até 1914, e o período japonês, aí, de 1920 a 1934. Isso foi, se deu por uma necessidade de, de, de mão de obra, né? a produção é, é, precisava se expandir, era um período também de, de, de início aí, de industrialização, e com a escassez aí, da mão de obra, por conta da libertação aí, dos escravos também, foi necessária essa imigração aí, brasileira. Bom, aqui a gente tem a concentração da nossa população, né? Por onde se estende. Aí no período de 1950, a população urbana ela era de 36% do total do Brasil. Já em 1970, observe que isso passou para 56%. Aí um avanço, e em 2010, finalmente 2010 2010, com 84% dessa população toda na, na, na, na zona urbana, tá? isso aí, houve uma viravolta muito grande aí, que é chamada de êxito rural, né? A rápida urbanização, ela se deu essencialmente por dois fatores. As dificuldades de fixação do homem no campo e por falta de terra e trabalho, né? E aí, foi num período que houve um surto né, industrial e cerca de 30% da população brasileira ela acabou se concentrando é, na, na, nas grandes cidades, nas metrópoles e e nos grandes centros urbanos, em busca aí dessa nova atividade aí de euforia da época, que é o processo de industrialização. Essa concentração demográfica, né, é, ela gera graves problemas urbanos, porque não se dá tempo né, da, da, do, do, dos administradores urbanos, o, o, o governo em si, ela, ela se preparar para isso, porque o êxodo rural ela se dá muito involuntário, muito sem planejamento, de forma que isso, essa concentração populacional, ela traz alguns problemas urbanos, é, tipo de moradia e, e, e consumo de água energia e toda uma problemática aí para se cuidar. Aqui a gente vai está olhando as capitais brasileiras, que é chamada de metrópoles, né? É, a gente tem aqui três tipos de metrópoles, por exemplo, metrópoles globais, né? Aí São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? São Paulo, São Paulo é, é, uma, é uma capital que ela concentra outras metrópoles em volta, né? Mais tarde vocês vão ver, ou já pode até sinalizar como pesquisa, que na verdade São Paulo não é nem para ser chamado de metrópole, já é uma megalópolis, né? porque é, megalópolis é quando ela concentra uma certa quantidade de metrópoles e que tem influência inclusive global, quer dizer, o que acontece na Bolsa de Valores em São Paulo ela tem influência a nível de mundo, então ela é uma de influência é, global, por isso que já é uma megalópolis, uma grande metrópole, uma junção de metrópoles, muito perto do Rio de Janeiro também, que é uma outra capital muito grande. E metrópoles nacionais, a gente tem Fortaleza, Recife, Salvador, ou quase todas as capitais brasileiras, a gente chama de metrópoles, tá? Ou regiões metropolitanas. E metrópoles regionais, ela se dá. É, é, aqui a gente tem alguns exemplos: Manaus, Belém, Goiânia, Campinas. O que é isso? São capitais, ou seja, são metrópoles que, em determinados momentos, não são capitais. Por exemplo, Campinas. Campinas é uma metrópole dentro da grande megalópolis de São Paulo, mas não é a capital. Então, a gente chama de metrópoles regionais. Pronto, então, a gente tem os exercícios para fixar, né? A pergunta é, cite um exemplo de uma metrópole que não é capital. Vamos lembrar? Pois bem, Campinas, em São Paulo, né? Considerada metrópoles regionais. É... Quais são as duas cidades brasileiras consideradas metrópoles mundiais? Lembra? Vamos ver? Pois bem, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente aprendeu hoje na nossa aula, né, concluindo que é, aprendemos sobre a população que trabalha, né, é, a população economicamente ativa, Aprendemos sobre a imigração brasileira, né, que é a vinda de, de outros povos né, para morar aqui e trabalhar aqui no, no, no Brasil. E aprendemos também sobre a concentração da nossa população, onde ela se encontra hoje na sua grande maioria, aí, a mais de 86%, que hoje se encontra na zona urbana. Então pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.